A situação que os trabalhadores vivem, exige a unidade, a organização, a mobilização, o trazer para a rua este, este descontentamento, esta indignação, mas também a exigência de respostas, de soluções, do aumento geral dos salários, da redução do horário de trabalho, da regulação dos horários, de acabarmos com a precariedade, de investirmos nos serviços públicos e de termos uma legislação laboral que garanta os direitos dos trabalhadores. Em possibilidade de dissolução do Governo uma vez que estamos a passar uma crise política? Olha, o que a CGTP exige são respostas para os problemas dos trabalhadores e do país. Se é com este Governo ou com outro, isso não, é, não compete a nós decidir. Agora, o Governo tem é que dar respostas e o Governo não tem Estado a dar essas respostas, por isso hoje na rua a exigir que haja soluções para os problemas, que haja o aumento dos salários, que haja o fim da precariedade, que haja alteração redução do horário de trabalho, que haja condições dignas como a nossa Constituição exige e estabelece para que trabalhadores e eh, generalidade da população tenham os seus direitos garantidos.